Eu determino a minha riqueza. Eu determino o meu dinheiro. Eu determino o meu sucesso. Eu determino a minha sorte. Eu determino uma vida de luxo. Eu determino a entrada de muito dinheiro. Eu determino a manifestação de abundância em meus caminhos. Eu determino a posse de muitos patrimônios. Eu determino investimentos milionários. Eu determino a minha prosperidade, eu determino a minha fortuna, eu determino ganhos milionários, eu determino o meu sucesso.